quando olho para trás, assim, eu fico muito feliz, né, eu tenho uma realização muito grande, aí né? eu, eu iniciei como professor aqui em 1977, é? Né? e eu digo assim que eu acho que eu ganhei muito mais do que eu pude eh, dar para os alunos, né, eu ganhei a, o convívio com, com essa juventude maravilhosa e os alunos da URBS de uma maneira toda especial, essa energia, né, de um jeito ou de outro, a convivência com a juventude e essa energia foi captada por mim e eu carrego ainda né, muita força que, sem dúvida nenhuma, vieram dos alunos, então isso tudo é muito positivo, né? e quando eu olho para trás eu digo, puxa vida, que coisa boa eu ter, ter ficado por aqui né, e ter uhum. escolhido essa profissão de engenheiro civil e depois, num segundo momento, de professor.